Aí, rapaziada, as linhas que chegaram aqui pra gente, da NASA, que é linhas do Rubão, certo? Pra quem não conhece, essa daqui é a original do Rubão. E como eu falei no vídeo, falando sobre as três melhores, as três marcas que eu indico, as três linhas que eu indico pra quem quiser comprar, você não conhece muita gente no mundo da pipa, quer comprar uma linha da hora, quer ter acesso... As pessoas sem tomar golpe. Aí eu fiz um vídeo porque porque as pessoas não conhecem, certo? Eu eu a minha opinião daquilo que eu já experimentei. Eu já tive as três linhas quando eu não conhecia ninguém no começo e todo mundo foi super atencioso comigo. O pessoal sempre manteve o padrão daquilo que vendia e eles mantêm até hoje. Então os caras estão há anos no mercado aí. Pelo menos há mais de 10 anos fácil, fácil no mercado. Então são pessoas que você vai ter acesso, que vão realmente responder o que você precisa, e você vai chegar um produto lá. Agora, se você vai gostar ou não, aí é uma questão pessoal. Mas que o produto dos caras são bons, são bons. E aí eles mandaram aqui para a gente, ó. a NASA me mandou essas duas belezuras aqui. Ó. Duas linhas especiais e diferenciadas, certo? Diferenciadas. Nós temos aqui a Podmart, que é essa daqui, a linha mais escura que é uma linha mais áspera, certo? Então vamos falar dela primeiro. Vamos abrir aqui, vamos ver que tipo de linha que é. Primeiro que elas, todas as linhas deles são feitas na Veracruz, então isso já é um diferencial gigantesco. É uma linha de meio termo para áspera, tá? Uma linha excelente para quem gosta de tenteio, rancão. Na verdade é assim, véio. o pessoal fala isso daí, mas isso não quer dizer nada. Linha tem que cortar em qualquer situação Então quer dizer que se o cara abrir uma relo pra você Você tá com uma linha meio termo para áspera Aí o cara abre o relo Tá lá pra você dar uma puxada Você não vai dar um puxão na linha do cara Só porque você, tá, você vai abortar o relo Não, não tem isso Você vai... A linha tem que abrir do mesmo jeito Mas ela é uma linha que o pessoal usa mais para tenteio para arrancar um, esse tipo de relo aí Entendeu? Vamos fazer aqui uma linha de três passadas Essa daqui que eles mandaram Então vamos ver o teste de, de corte Eu já falei que esses testes de mão aqui Não quer dizer muita coisa não Tá? Mas a gente sempre faz. Então, travei aqui, vamos ver aqui o quanto de linha que vai andar para cortar. Ó, quase a linha nem andou. Muito pouco, sem fazer força. Tá? Eu posso fazer força também, como se a linha estivesse pressionando uma na outra. Ó, rápido. Corte bom. Produto de qualidade, como eu falei. Vamos ver a defesa dela. Defesinha aqui, ó. Vamos ver se ela vai andar bem ou se ela vai segurar o relo. Não segura. Ela tem uma defesa, tem pouca defesa, ó, mas ela tem um corte muito rápido. Ó. Defesa, ela nem arrasta a linha. Ou seja, ela foi feita para cortar. É uma linha para cortar. Então, essa daqui é Podmart. Essa aqui é a linha Podmart. É. Qualidade dos caras lá. Certo? Aí, ó. Show de bola. Eu gostei. Eu gosto de linha de meio termo para áspera. Então eu curto. Essa daqui é novidade no mercado. Eles me mandaram lá a descrição. Essa é novidade no mercado, tá? Ó, é uma linha ultra lisa, super lisa, né? Lisa, lisa, lisa mesmo. Essa aqui chama pó da nasa. Ó, passa a mão, não sai nada na mão Show de bola Vamos ver o corte ó, Corte rápido Linha lisa, então seria para quem gosta de, de puxão Certo? Laçar na velocidade Então vamos ver de novo aqui o corte dela Corte bom ó. Anda pouco Vamos ver a defesa Ela tem que ter uma defesinha, né? um pouquinho melhor ó, Já tem defesa Entendeu? Três passadas já tem uma defesinha Legal, mas tem um corte rápido Também Aí, ó. Certo? Então Nem tenho o que falar muito Agora é só quem quiser Entrar em contato lá Com os caras E pedir, eu vou deixar aí de novo Pra vocês o Instagram da NASA, NASA Oficial esse daí Não é de nenhum representante não, é direto com os caras E aí você vai ter lá na sua mão, o poder que eles usam aí. Os caras são, são, fá são fábrica de campeões aí, velho. Campeonato aqui em São Paulo vira e mexe os caras belisca aí. Estão sempre nos primeiros lugares, nos campeonatos top, eu tô falando. Então sempre tá até tá os caras aí. Os caras estão sempre beliscando. Os cinco primeiros sempre estão. E vira e mexe, são campeões de alguma coisa aí. Tá certo? Então, primeiro, meu agradecimento. Segundo, muito obrigado. Vou fazendo esse. Tirando esse teste aqui. Eu estou bolando os vídeos de como nós vamos mostrar essa linha aqui em atividade. Tá, é, tá difícil de ter lugares para soltar com linha de competição, tirando o terminal de carga. Então, no terminal, eu acho que não é um bom lugar para fazer testes de linha, porque lá não dá tempo de você pensar no relo. Então, não dá para falar se assim, ah, a linha é muito boa, a linha não é boa. Então, tem que ser um evento um pouco mais tranquilo para mim poder ir. Então, eu estou vendo eventos que eu posso ir tranquilo, e aí eu vou marcar o dia, vou fazer o teste, vou levar, hoje eu estou usando caldo de cana, hoje eu estou usando linha da NASA, hoje eu estou usando pó de Marte. Então, tipo, eu vou mostrar e vou fazer, porque é o que a galera, quando manda, é o que o pessoal espera. Então é o seguinte, hein? Se você for entrar em contato com os caras lá, quiser adquirir a sua, fala lá, ó, Vim pela escola de pipeiros lá, coloca lá, que vocês vão ser muito bem recebidos, e quem sabe rola um descontinho, ó, beleza? Então, tamo junto, é pipa terapia, foi.